Olá, aqui Viviane Martins do canal VBA na V e hoje nós vamos dar sequência com os vídeos de VBA. Eu não Toca sei fazer assim com o um negocinho do dedo, Como fazendo sim? pulando assim, fazendo suor. Toca o pau. VBA Olá, pessoal. Aqui é o botão do canal Botão no Excel e nós vamos fazer o quê? Não sei. Mais um pouco de VBA na veia. Beleza. É isso aí, pessoal. Dando sequência ao vídeo de antes. Nossa, que feio, né? É isso aí, pessoal. Dando sequência ao vídeo anterior, que está aqui, ó, em linhas subliminares nesta tela. Agora eu vou falar pra você de instrução condicional. Então, antes, você tomou cafezinho com leite, fio, agora bora programar. Bora pôr a mão na massa VBA injetado na veia aqui. Já levanta a camisa aqui, ó, o bracinho, que vai doer. Não já, vai não, tô brincando. Já tô tudo ralado aqui, ó. Então é o seguinte, eu vou lá no, na guia desenvolvedor, vou aqui no visual basic, lembra dessa macro? Lembra. A macro anterior, do vídeo anterior. Eu vou dar um CTRL C, eu gosto de pular umas duas linhas, tá? Tá Dou bom. Um CTRL V e eu vou colocar assim, ó, cadastrar 02. Eu não quero esses comentários aqui, botão, porque era do vídeo anterior. Vou tirar aqui. Tá? E qual é a planilha que nós estamos usando agora? Bora programar. O que eu não vi? Bora programar. Escutaram, pessoal? Bora programar. Então vou selecionar, dei um Ctrl C aqui e vou colocar a informação. Então o que, que eu tenho aqui, né? Vamos analisar aqui rapidamente o que esta macro faz para gente, né? Ele vai lá na última linha, já sobe para aqui e aí ele pede o fornecedor. Então eu vou colocar botão João, João, do botão. Aí eu venho aqui, ó, a próxima célula à direita, ele recebe o produto. Fala qual? Excel online. Tem que fazer diferente. Well, Você não criou um novo produto? Então. <risos> <risos> Desculpa. Mas Vai, not... ok aí quantidade 50 quantidade 50 legal eu vou só arrastar um pouquinho aqui pode arrastar e aí de novo aqui ó o valor unitário ainda tá valendo então o valor unitário eu vou colocar 200 pode ser pode legal e ele já trouxe o pagamento aqui 10 pau. que é 10 mas na verdade aqui e já trouxe que está gravado com sucesso todos os registros que era a macro anterior eu incluí aqui essa coluna pagamento o que que eu quero que aconteça eu quero que apareça uma caixinha uma caixa de mensagem e ele pergunta se o seu pagamento é à vista e você vai responder sim ou não. Se for sim, ele vai mostrar aqui que o pagamento é à vista. Se for não, ele vai escrever aqui que o pagamento é a prazo. E dependendo do pagamento, ele vai trazer o valor a pagar. Como se fosse um C dentro é da É isso mesmo, é um C dentro da máquina que aqui nós chamamos de instrução condicional, tá? Então aqui ó, estou nesta célula uma, duas, três, quatro para direita ele vai receber a mensagem. Então, não vai ser mais isso aqui. Eu vou apagar essa linha inteira, que a gente vai começar a fazer do, na, do zero. Então, eu vou criar uma mensagem e eu quero guardar se ele clicou no sim ou no não, tá? Então, eu venho aqui na primeira linha e vou criar uma variável. O que, que é uma variável? Entende que é um lugar que você vai guardar uma informação enquanto o seu programa está em execução. Então, eu vou colocar assim, ó, din, resp de resposta, s, String, Ave Maria. o que é isso? Você está criando uma variável chamada Resp e o resultado do botão que você clicar lá no sim ou no não uhum. vai na variável Resp. E aí, o que, que acontece? Eu vou perguntar depois qual foi o botão clicado. Para criar uma variável, você usa a instrução DIN. Tem algumas formas de criar variáveis, essa é uma delas. Então, DIN, o nome da variável, S, o tipo da variável. String, que é uma variável texto, aceita texto, número, Tudo bem? então o que, que eu vou fazer aqui ó ele recebeu o produto a quantidade e o valor unitário eu vou falar assim ó resp que é a minha variável recebe o message box abre parênteses pagamento à vista aí ah, vou colocar aqui assim vírgula olha o que eu vou fazer agora bebê as no então depois da vírgula você pode indicar que tipo de botões você quer então você tem aqui ó bebê retry cancel que é o botão repetir o cancelar VB uhum. e as no mas eu quero por exemplo aquela lembra que no outro a gente colocou bebê exclamation aqui embaixo ó. deixa eu só dar um okay aqui aqui hoje colocou bebê exclamation Sim, eu posso colocar assim ó mais bebê question o que, que é o bebê question vai aparecer um ícone de pergunta tá e aqui eu posso colocar aqui um título pra minha caixinha então por exemplo atenção ou responda continua a frase pra mim que você é mais educado responda Filho da Isso, da... Isso assim? então você pode fazer tá bom então o que acontece olha a diferença dos dois message box esse aqui Aqui, ele só exibiu um texto, ó. É sempre assim, ó: o texto. Se você quiser ícone, se você não quisesse nenhum ícone, ficaria assim. Beleza. O ícone é o símbolo que fica ali dentro. E aqui, se você quiser título, então você pode é, deixar somente o texto sem nada, se você quiser. Aí no título fica escrito assim: Excel. Bem sem graça, sabe? Sei. Ah, verdade. Aí aqui eu já quero diferente. Essa aqui é uma função, é que nem no Excel não tem as funções com parênteses, João. É a mesma coisa. E eu vou precisar do retorno dela, de que Botão que a pessoa clicou, sim ou não. Então aqui é o título da função, o texto da função. Aqui, vb yes no. Eu tenho dois botões, vb question. Eu tenho um ícone de pergunta que é uma interrogação que vai aparecer. E o atenção é o título. E ele vai guardar o botão que eu cliquei aonde nesse resp, tá? Uhum. Ficaria estranho eu colocar assim, ó. Range de, por exemplo, b8 recebe o resultado do botão clicado. E, se eu colocar aqui, ó, range. Vou até fazer para você ver, ó, b8. Olha o que queria acontecer, ó. Vou executar aqui, tá bom? Vou criar um botãozinho, só pra gente ver o que tá acontecendo, tá? Cadastrar 02, colocar o nome de cadastrar também. Olha agora, ele vai pedir o nome, Vivi. Ah, vou colocar produto VBA, quantidade 10, valor unitário 200. Ó, pagamento à vista, se eu colocar sim, ó pra onde ele foi. Ele ah, veio pra cá, entendi. tá? E ele vem pra cá como valor aqui que tá como data, data, né? Mas ele, se eu tirar aqui, ó, geral, ele vem como número. Então, número 6 representa assim. Então, cada número representa alguma coisa. Ou você pode colocar também a string VBS. Entendi. Então, fica estranho. Aí você fala assim, não, você põe a mãozinha assim pra pessoa não ver, você coloca a mãozinha lá no código, lá na célula. Não, não olha agora que eu cliquei. Não olha a minha senha. Então, por isso que você guarda na variável. Entendi. Entrou. Abriu um pouco mais, eu acredito. Porque é um conceito novo. Então, aqui o que, é que eu vou fazer? O resp que recebe a resposta. E aqui eu vou fazer assim, ó. Agora, sim. Se resp igual eu gosto de fazer assim, poderia colocar o 6 igual o 6 que a gente fica o 5 mas se você não souber qual que é o sim, qual que é o não, né? então, ó, VBS, opa é, gente, é o teclado aqui, tá? VBS, eu não vou apertar o i não, é o teclado, vão, vão tirar um sarro de mim disso aí, VBS ó, então, tem esse deno aqui else é o senão e o endif é o fim do ser, então um if tem um endif, uhum. tudo bem? e o else é o caso contrário e aqui é a minha condição, se fosse lá no seu na sua planilha do Excel igual a C abre parênteses a condição ponto vírgula alguma coisinha ponto vírgula o restante Sim. fecha parênteses Então ó se for VBIS, eu vou falar assim ó active cell ponto offset 0,4 recebe o que a vista se for se não se não ó a prazo active cell offset ponto 7, offset 04 recebe tá ficando bom não tá show a prazo olha agora eu vou executar pra gente ver o que tá acontecendo ele vai vir pra próxima linha então vamos colocar a juliana juliana qual produto juju ferramentas do office excel mas tá bom, mas Leon, tá bom. não tem problema quantidade 2 vamos colocar lá 100 reais e vou dar um enter pagamento à vista olha está aqui ó se for sim ó 1 2 3 4 olha só vista dados registrados com sucesso agora eu vou fazer só mais um pode ser e vou fazer mostrando no passo a passo pra vocês que isso é importante também esse conceito tá pra você entender como é quando eu falo você são todos vocês que estão assistindo a gente aqui no vídeo pra vocês entenderem como que ele entra nesse sim nesse não olha só joão vinho aqui ó ele vai parar então eu vou colocar aqui o joão de novo Bora lá, fala um produto agora. É, economicamente. De novo você travou, em Economicamente. Que agora eu Aí, olha só: a quantidade eu vou colocar: 9, o valor unitário, eu vou colocar que é 300 tá bom? Ó, agora sim, ó. O RESP vai ser o resultado do que eu clicar. Se eu clicar no sim ou se eu clicar no não. Beleza. O ícone, lembra? O título, que é o Atenção, e aqui, ó, sim e não. Eu vou não. clicar no não. Se RESP é igual, ó. Inclusive, quando eu paro na variável, é o número 5 ou não, tá vendo? Uhum. Mas ele entende VBAs VB, yes e VBnou, tá bom? Que já é uma, uma característica desse botão. Então, ó, é igual assim? Não, lá não. Não, olha onde ele vem. Ele vem no else. Ele vem no else, no sim não. Aí ele vai lá e escreve, olha que legal. Viu? Vi. E aí ele exibe dados registrados com sucesso. Uma informação bacana que eu gosto de falar é assim. Tem gente que sai usando esse message box aqui embaixo com parênteses. Nem dá errado, tá? Não é questão de dar errado, mas o conceito do message box dos dois é esse que eu mostrei pra vocês. É, você usa message box com parênteses quando você quiser retornar o botão clicado para alguma variável. E quando você quiser só exibir uma mensagem, você usa ele assim, tá ok? E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um total. E o meu total vai ser o seguinte, se for à vista, vai ser esse vezes esse. Beleza. Legal? E se for a prazo, vai ser esse vezes esse mais 10%. Beleza. Então, eu posso até, por exemplo, eu vou brincar de trabalhar com variáveis com vocês, tá? Só para a gente testar mais algumas. Jim, tot de total, s, double... Double é uma variável numérica que aceita a casa decimal e ela aceita um número muito grande, tá? Então, quer ver um exemplo? Eu tenho uma variável numérica do tipo byte. Byte é do 0 até o 255. Até então, do número 0 até o número 255. Sério? Se eu quisesse colocar uma idade, daria? Não. Daria. Não. Agora, se eu quero colocar valores, já pensou? Você vai comprar um produto, você criou a variável byte, fala assim, olha, só posso vender 255 unidades. O sistema não aceita. Dependendo, você tem aí na lista de pesquisa, de variáveis, você tem as características das variáveis, né? Então, é, eu vou usar double, que é uma variável do tipo numérica, mas que ela aceita um valor maior. E também não precisa ficar decorando todas. Então, o bate até 255, ou <risos> inteira é do menos 32.768 até o 32.767, passando pelo zero. E assim não precisa decorar. Porque você tem lá, procura no Google uma tabelinha, enfim, tá? E aí eu vou colocar o seguinte para ele, ó. Olha o que eu vou fazer. Antes do resp, o tot recebe. O que que vai ser o tot? Vai Vai ser ó esse cara que é o valor é a quantidade vê se faz sentido se você tiver alguma pergunta fica à vontade tá vezes o valor unitário então ele só vai calcular opa peraí que eu copiei errado ele só vai calcular esses dois esse é o toque beleza agora eu já calculei o total aqui tá então que é a quantidade vezes o valor unitário se for sim o que, que vai acontecer active céu ponto offset 0,5 recebe quem conta pra mim A prazo aqui ó o 04 é o à vista lembra uhum. E ainda é a vista. Se for à vista, ele vai deixar aqui a vista. Eu estou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 vai ser o valor ah. a pagar. Que vai ser o quê, na verdade? O valor da multiplicação <risos> da quantidade vezes o valor unitário. Fiz 10%. Que eu Forou. calculei no tote. Por enquanto é só a multiplicação dos dois. Eu não estou colocando nem os 10% ainda. Uhum. Só multipliquei. Então aqui, se for à vista, é só o valor de tote. Ou eu poderia também, viu, João? Ah, pegar isso entendi. aqui, ó. Pegar isso aqui e colocar aqui dentro. Uhum. Poderia fazer assim, ó. Eu só tô brincando com variáveis com vocês, tá? Então, ó, se for à vista, vai ser quem? O valor unitário vezes a quantidade. Mas, como eu calculei aqui em cima, eu cadastrei, eu calculei. Então eu coloco o tote. Agora você vai entender porque que eu coloquei o TOT. Quando for a prazo, não é com acréscimo de 10%? Sim, senhora. Então, active cell ponto offset, 0,5, recebe o valor de TOT, mais o valor dele com 10% de acréscimo. Tote, vezes... 1.1. Ah, ah que é 0.1, desculpa. Então, é o valor dele com 10% acrescido no valor dele. Aí tem várias formas de você tá. calcular o acréscimo. Então, entenda assim, ah, é mil mais 10% de mil, que é 100 Mil mais cem, mil e 100. Um exemplo. Uhum. Então, agora, olha o que, que vai acontecer. Eu vou executar no passo a passo. Pode? Taca o pau. Pode, pode. Eu vou diminuir só um pouquinho aqui, só pra gente ter os dois, tá? A, a máquina ficou grande né uhum. começamos, com, começamos com quase nada lembra então olha só vamos lá vou colocar joão potão e agora eu vou pegar o produto que é e agora mba os pesados mba os propaganda hoje. a quantidade então ele colocou aqui a quantidade eu vou colocar por exemplo 10 o valor unitário tô fazendo com f8 tá vou colocar mil então por enquanto ó produto 10 mil tá vendo uhum. e agora eu vou colocar o a prazo tá bom olha o que ele vai fazer o tot tot vai ser o 0,2 que é o 10 quando eu paro o mouse ele mostra mais ah. o mil e se eu parar no tot por enquanto está zero mas quando eu der um f8 olha só ficou mil que ele fez o que ele somou, ele multiplicou esse por esse. Agora, observa RESP pagamento à vista. Vou colocar não aí. Ele vai perguntar é hey, yes, não. Então, o 0,4 o que é isso? Ele está aqui. Um, dois, um, dois, três, quatro. Vai ser o a prazo. Então, olha, ele vai eu vou executar ó, a prazo. Ele já mostrou. Entendi. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ser quem o TOTE que é mil, mais 10% de mil. Que vai ser quanto? 11 mil. 11 mil. Entendi. E aí, ele exibe dados cadastrados com sucesso. Se eu não tivesse colocado aqui dentro da variável, eu teria que repetir todos, lembra? Active cell offset 02 ActiveCell0703, teria que repetir tudo aqui. E aí, quando eu executar, vamos testar, né? Vou pegar lá, Juliana, de novo. Então, eu vou colocar qual? Ok. Maquiagem. Porque ela gosta. E aí vou colocar lá, 3. vou colocar 100 e vou colocar à vista. Olha só, o que que aconteceu no caso do à vista? Ele só multiplicou a presente. quantidade vezes valor. Coloca a nossa amiga Gleiciane, coloca aí. Cadastra mais um. Gleiciane? Que isso? do docinho. Ah, desculpa <risos> Coloca a nossa amiga do docinho, vai lá. Queiane do docinho. Queiane do docinho, vai lá. Tá com pau. Vamos lá. Você clica aqui no cadastrar, cadastrar. E isso, olha lá. Case Love. Olha o nome Já dela também, está. né? E ela vai comprar o quê? Morcegos. <risos> vai comprar cinco morcegos. Coloca no é. aprazo, porque são cinco, é muita coisa pra pagar, né? É, é caro. Vai pagar à vista? Não, não. Case. Olha lá que maravilha, Case. Você comprou cinco morcegos por 550 reais. E pra terminar, ele ficou aqui na última célula, não foi? Sim, senhor. E se eu quisesse que ele ficasse aqui, no, por exemplo, no B4, hum. como que eu poderia fazer? Tem que trocar a referência. Ó, oh, range B4.select. Ah, entendi. Passa, e para último... Ou seja, ele estava aqui, ele termina e vem para cá. Entendi. Então, olha só. Vivi, eu vou vender luvas. Ok, eu quero 10 cada uma vale 200 reais e vou pagar à vista é que o cachê aqui do botão é bom gente então que vai ser à vista ó. olha só Ai, parou aqui em cima e com isso nós finalizamos a explicação da macro bora programar você agora não sabe apenas comandos de vocabulários né de propriedades e métodos mas você já tem a questão do conceito lógico como usar o if como usar uma variável ok então é isso que eu queria deixar pra vocês obrigado botão eu que agradeço O é importante gente eu acho que aquela é, passou de tudo, pelo menos o que foi mais importante pra mim, como usar o if dentro da linha de programação. Acho que isso aí é o mais legal, que no dia a dia tem muita gente que pede, né? Como é que eu faço com a minha macro tome decisão? Justamente foi o que a Vivi nos mostrou aqui agora. Aqui agora! Nossa, eu não conheço esse, hein? Não é do meu é. tempo, não é do meu tempo. Gente, obrigado, boas macros pra vocês, bons scripts, VBA na V em sua vida. E até o próximo vídeo. Beijão pra vocês!